Oi meninas do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o curso Academia das Unhas que vai te ajudar a aprimorar o seu conhecimento com unha de gel, fibra e muitas outras. Descubra como fazer alongamento de unhas de forma profissional aprendendo técnicas inovadoras. Para quem nosso curso é recomendado. Para iniciantes. Para experientes e para quem deseja ter resultados financeiro. Mm. Passo a passo simples e didático. Mm. Não importa se você já possui ou não conhecimento na área. Para aquelas que já trabalham na área e desejam aprender e desenvolver novas técnicas. Mm. Torce-se uma designer de unhas profissional e comece a ter resultados em pouco tempo. Mm. Sabe o que você vai aprender com o nosso curso. Vou contar para vocês. Alongamento de unhas em gel moldado. Alongamento de unhas em gel tips. Alongamento de unhas em fibra de vidro. Acabamento slim ultra-fina com efeito natural. Alongamento de unhas Acrofix Nova York. Como fazer ponto de tensão. Como montar o molde para o alongamento. Manutenção do alongamento. Remoção do alongamento. E muito mais. Olho só algumas de nossas clientes super satisfeita com o nosso curso. Alguns prints passando na tela. E tudo isso por menos de um pizza. Não perca tempo. Vou deixar o site do nosso curso completo na descrição do vídeo. Estamos esperando você para te ensinar a se tornar referência no das unhas. Link na descrição meninas coração vermelho.